Queridos músculos meus, é verdade que na esquerda só tem mimizentos? Sem dúvida. <risos> Olha, o tal Nicolas Ferreira, independente da sua opinião sobre ele, independente se você acha que ele é incrível ou você o odeia, você não pode negar que ele dominou a questão da internet, a questão de chamar atenção usando o ódio do bem, contra a própria esquerda e vamos ver o que alguma matéria né, algumas mensagens de pessoas que estão revoltadíssimas com ele fazer uma piada antes de mais nada enquanto não for crime certo aqui seremos sempre a favor do humor saímos de um país onde tínhamos os trapalhões fazendo piada com absolutamente tudo a era dourada da televisão os anos 90 xuxa ali de maior não é maior não, né? Biquele lá na, no programa, todo dia de manhã, no seu sábado. Agora, meu Deus do céu, olha a questão aqui onde chegou. É claro, nós agora estamos num Brasil onde tudo vai ser crime. Qualquer tipo de ofensa contra qualquer tipo de pessoa só pode fazer piada sobre bom dia. Certo? E é assim que funciona. Temos a revista Isto é, escrevendo a matéria. Nicolas apresenta o pior da sociedade brasileira. Seus eleitores, em boa medida, são como ele. Outros não. Apenas embarcaram na onda da estupidez que varreu o Brasil. Leia a coluna de Ricardo Kertzmann. Hum, Ricardo Kertzmann. Será que ele ficou bem ofendido? Estou aqui com a matéria da Isto É, certo? Nicolas não é deputado. É um reacionário infantil com 1,5 milhão de votos. Né? 1,5 não, meu querido. É 1,5 mas tudo bem, certo? Aqui tem uma fotozinha do Ricardo, como vocês podem ver, certo? Eu, primeiro, de tudo, certo? Adoro um Chub, adoro o um gordinho. Mas existe uma grande diferença em você ser gordinho, de genética diferenciada, certo? Mais cheia, com as pernas mais curtas e mais largas, do que você ser obeso. Uma pessoa que não se importa absolutamente nada com a própria saúde e acha que isso está tudo bem, que está uma maravilha, que não tem nenhum problema com minha saúde, certo? Eu acho que esse daqui, independente de, da forma como o Nicolas usa isso daqui ou como isso tem sido tratado, é o cerne da questão. Obesidade é ou não é uma doença? Obesidade é só uma questão de estética? Você tá lá com a pressão fudida, com o coração fudido, com os órgãos tudo fudidos. Né? Você acha que isso aqui é uma maravilha, cara? Tá cheio de gordura visceral, certo? Todos nós temos que ter essa meta para a nossa vida, melhorar a nossa saúde. E ela envolve não ficar magro, não virar a globeleza da vida, certo? Mas você apenas cuidar, tentar melhorar a sua saúde, independente do seu biótipo, da sua genética. Todos nós podemos fazê-lo, certo? Certo? Então, a matéria do cara, só pra lermos aqui. Não sei quem disse, mas acertou um cheio. Todo povo tem o governo que merece. Querer um parlamentar melhor que seus parlamentares é querer extrair néctar de, futra, de fruta podre. Quem elege Tiririca não pode exigir Shakespeare, se é que me entendem. O bolsonarismo cada vez mais se desassocia de Jair Bolsonaro, ex-verdugo do Planalto e agora fujão na Flórida. A horda de brucutus, muito deles fascistoides que saiu do armário para apoiar o amigão do Queiroz, recebeu a alcunha indevidamente. Bolsonaro é uma pessoa, péssima por sinal. Essa gente que o apoia e que se elegeu pregando as mesmas merdas não o representa. Apenas serra as fileiras do submundo ao seu lado. Com ou sem Bolsonaro, esse bando já existia. E existirá reacionário, certo? Colocando ali o Nicolas Ferreira no patamar de reacionário. Somos brucutus, somos pessoas... Meu Deus, queremos destruir o Brasil, meu Deus. Oh meu Deus do céu, será que a esquerda é toda cheia de estrogênio e com baixa testosterona? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer aqui. Será que um homem moderno não precisa mais caçar, não precisa mais se defender de um leão e por isso vira uma batata de emoções, onde tudo é subjetivo? O cara faz uma introdução inteira apenas ofendendo, não tem absolutamente nenhuma nenhuma argumentação nada é ah, esse cara é, é eu não gosto dele é um cara ruim é reacionário beleza aquilo tá uma parte considerável dos parlamentos do Brasil câmaras municipais Assembleias Legislativas e Congresso Nacional além de prefeitos e governadores foi eleita é verdade associando sua imagem a do maníaco do tratamento precoce olha como o cara da tá revista é um jornalista será que ele tá sendo subjetivo aqui Porém, principalmente após a fuga acovardada, esses reacionários, golpistas ou não, têm vida e agendas próprias. Muitos deles, inclusive, têm inteligência, iniciativa e visão política muito superiores ao mito, ainda que isso não seja muito difícil. Torcísio de Freitas, por exemplo, governador eleito de São Paulo, já mostrou que tem e cada vez mais terá vida própria desassociada da agenda energúmena do patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias compradas com panetones e dinheiro vivo. Olha o tanto de lações que esse cara tá fazendo, mas tudo bem porque ele é jornalista. Então ele tem a total liberdade de expressão de ser completamente subjetivo e atacar a moral do Bolsonaro, né? tentando desligar o torciso dele. Torciso, toda a oportunidade que tem, agradece ao Bolsonaro. Não é porque tem alguém imitando na internet que isso tem tudo a ver. Vocês... Tem ódio de pessoas como o Nicolas, Bolsonaro, ou seja lá quem for que chame a atenção de vocês. Porque justamente funciona. Porque é o seu lado que é burro. É o seu lado que fica propagando, tentando atacar e diminuir essas pessoas, certo? Meu Deus do céu. E aí é que ele vai continuar, ó. Letra por letra, chama ele de chupetinha não sei o que sempre a mesma coisa e aí você vai para internet e tá recheado dos mesmos tweets tá esse moleque que é engraçado né? toda vez que um esquerdista tenta diminuir um homem o chama de moleque certo ah mas que coisa porque será precisa mexer com isso esse moleque precisa aprender na dor desculpas não aceitas pelo menos por mim você deve ser caçado no mínimo caçação nicolas Ferreira urgente aí o disse diz Nicolas é uma das maiores farsas políticas da extrema-direita. O paradoxo se elegeu com a ajuda da Igreja Batista de Lagoinha por seu discurso falso, segundo ela, moralista. Um moleque cínico, racista, mentiroso, que só sabe disseminar o ódio. Jesus teria origi... como é que é? Ojeriza desse esgoto, mano. Nossa, como... A esquerda adora usar palavras difíceis para se sentirem cultos, né? Ojeriza, parabéns, querida. Nossa, você ganhou 10. Emanuel Equino. o velho. Nicolás Ferreira é uma das maiores farsas políticas da extrema-direita. Se elegeu com a ajuda da Igreja Batista de Lagoinha. E ela parece control c e ctrl-v, não é mesmo? O cara tem o mesmo post da outra. Mas que coincidência. Será que isso é um <risos> né Tem um perfil aqui em inglês, mano. Tá, não tem nem, nem em português o perfil que eles compraram é. Mesmo discurso. Ctrl-c e ctrl, -c, ctrl -v, Coincidência, né? Outro aqui comentários imbecis e criminosos como esses abalam a autoestima de muitas mulheres sabe que abala a autoestima de muitas mulheres cara é a rede Goblins. é o Big Brother Brasil não é o Nicolas Ferreira é aquelas que acham que o Instagram a beleza suprema da mulher lá da paniquete do Instagram é O que elas têm para a vida delas. Isso é completamente estúpido. Qualquer pessoa tem que buscar ter mais saúde, independente de sua aparência, independente do seu peso. Mas quando você simplesmente negligencia isso, cara, você está sendo a favor de uma doença, cara. Não tem nenhum problema, não, né? Você morrer do coração e coisas do tipo, né? Ter diabetes, perder os órgãos, perder os membros. Ai, ai, essa daqui foi a mais inteligente. Vamos fechar com ela, certo? Pessoas de esquerda. Parem de compartilhar o vídeo do Nicolas nas suas redes sociais, de postar também. Vocês estão dando visibilidade a ele. Estão aumentando o alcance do seu vídeo nas redes. Vocês estão ajudando esse moleque. É exatamente isso que ele quer. Ah, tá bom. É engraçado, né? como toda feminista precisa tentar diminuir o homem né? colocando ele como moleque. Beleza, meu querido. Agora... Quero saber a opinião de vocês sobre esse vídeo. A cada rifa comprada, um obeso esquerdista faz o L, certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.